Pois é, a semana começando e segunda-feira é dia de mostrarmos bons exemplos aqui no Jornal do Almoço. Alguém que faz a diferença na sua vida e na de outras pessoas. A partir de hoje você vai conferir na nossa programação a história do Marcelo, um artista que apaixonado pela natureza se inspirou, teve grandes ideias e hoje passa o conhecimento a novas gerações. O Marcelo é um autodidata, parou os estudos na oitava série e aos 38 anos tem uma vida completamente diferente da que tinha aos 18 quando saiu de casa em Canoas. Quando saí de casa, eu saí fazendo um teatro dentro de uma caixinha de fósforos. E disse para todo mundo, ó, vou viver desse teatro aqui, ó. Ninguém acreditou muito, né? Contrariando as expectativas, o teatro de bonecos deu certo. E o rapaz percorreu o mundo. Muitos anos de espetáculos depois, surgiu uma oportunidade. Comprar um sítio em Maquiné. Um sítio com o dinheiro da minha arte, então... Eu já estava me sentindo livre. Lá nasceu uma paixão pela natureza. Um eu estava pensando e vi uma casinha de João de Barro pela metade, e peguei essa casinha, que ela já estava abandonada, e peneirei ela e vi todas as fórmulas que o João de Barro usava e anotei a fórmula que ele usava e comecei a aplicar na minha vida. Ergueu paredes de pau a pique, fez fossas ecológicas, sistemas de energia alternativa e, enfim, estava virando um bioconstrutor. Foi tudo bastante intuitivo. Depois eu fui pesquisando, lendo livros sobre arquiteturas, uh... Na, e na prática, executando arquiteturas. Hoje em dia, eu tenho condições de construir casas ecológicas, sustentáveis. No fim, ele ampliou a casa dele e fez uma pousada. De artista e curioso, o Marcelo virou empresário. A técnica desenvolvida pelo Marcelo ao longo dos anos chamou a atenção da direção desta escola municipal onde a gente está agora, a Escola Rincão, na Zona Sul de Porto Alegre. O projeto de educação ambiental aqui da escola fez a ele um desafio, passar a trabalhar com crianças. Ele aceitou e hoje está transmitindo às novas gerações o conhecimento sobre bioconstrução. E os alunos põem a mão na massa e os pés. Da argila e da palha fazem o cimento natural. Já levantaram até uma parede. Aprenderam coisas novas, úteis e sustentáveis. Como usar óleo de cozinha já utilizado como impermeabilizante. É muito show porque... Olha o jeito que é, é muito interessante deixar a casa fresca quando é muito quente, assim que agora está agora fazendo muito calor e, e pode estar frio igual a temperatura fica agradável. Jovens descobrindo um mundo novo, já desvendado por Marcelo e que rendeu a ele grandes lições. Todo mundo, todos nós somos talentosos, todos, nem, sem exceção, quando eu tenho um sítio a pousadinha graças a uma caixinha de fósforos, Acho que as pessoas hoje em dia que elas têm que fazer acreditar nos seus sonhos mesmo. Acreditar e tocar para frente.